Bota chegar aos 150 likes, já me sabido? Acho que ah. Pô, pessoal daqui fala do bro para mais um videozinho. Desta vez pessoal, é um vídeo que vocês estavam tanto à espera, que é maquiagem aqui a minha namorada. Então eu trouxe aqui, dizem-me lá. Olá! Se não passaram pelo último vídeo do desafio de 7 segundos, passem por lá. Ficou muito bacana o vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Antes do vídeo começar, chegamos chegarmos aos 50 likes, vocês escolhem o próximo desafio a fazer com a Mas pronto, vamos lá para o vídeo agora, pessoal. Como vocês podem ver, temos aqui os produtos que vamos utilizar para pintar esta beldana. Esta beldana. Mentira! Temos aqui um, eu vou começar por este, não sei o que é isto, o que é isto? É base. Isto é base. E pinta-se com o quê? Direito. Pode ser com esta esponjinha ou com as mãos? Vamos usar esta esponja. E esta base de veio 1 sei que é isto. Vamos lá pessoal, uh, como é que está a ler? <risos> Tira a tampa. Não apertes o que senão vai sair a base de tampa. Fica comenta aqui. Sim. Ok, isto é roubar, não é tirar a tampa, é roubar a tampa. Agora, apertas isto e peguei aqui um bocadinho. E como é que eu faço agora? Vai, vai, fazendo assim, vai dando, de tapinhas na cara, assim, assim, faz? Pronto, está certo. A minha cara. Mas vagarinho que está muito cremoso, vai, muito bom. Sim, sim, sim. Vai, não vai. Não. Vai. <risos> espalha, porque eu fico tudo. Oxi. <risos> Ai, eu por de caraca, só para que eu estou tá, de lado de lá, Depois espalhe também. E como é que espalha? Fazes isso ou assim? Um. Isto se vai ficar aqui ao próximo, não é? Se vai lá já, eu... Vai ser a zona do lado... É, é, é, é... Rá, mim, rá, mim! vai chegar uma agora, vai, vai chegar uma... Não sei se eu estou para dentro de mim, mas... Ai, ah. é que estranho! Vamos agora passar para o... Pó, para é a base pó. Para... Ah, para a base em pó. Vamos usar este pincel para lhe pintar. É, mesma coisa, não é? eu pinto... Vou mas não ponho muito, senão porque eu não mais espero ainda. Como é que sabe isto? É tira-te tira-te sim. tira-te a tua, mas vai assim? tirar-te mas... assim... Ah não, ah, não, sim. Bom, pronto, pronto. Tá bom. Vamos, velho! Mas não dá para muito com velho, então, igual a comunidade, aí vai dizer, tá? Olha a diferença é, é isto. Já metemos então a base e a base em então, pó, vamos passar agora para... O que é isto? Blush. É Sombra. É é que foi? Na, na cara. <risos> é aqui. É aqui. É. Qualquer Do okay. <risos> é é. assim? é. que é? Que da preta. É só fazer assim? Sim, é. Vamos fazer agora o aqui. Está <risos> se Acho que sim. Isto está a ficar muito feio, parceiro. Só preto. <risos> pois é, está, imagino. <risos> o que Pronto, já terminamos isto, agora vamos passar para o outro. É esta aqui? É. Isto é, é rímel? Não. Não é rímel? Posso abrir? Cuidado, aqui também se vi a abrir. Isto é eyeliner. Porquê que disseste? É. Rímel é quase a mesma coisa. Não é pessoal, já estou a começar a pôr isto, isto <risos> vai ficar horrível. rímel. Dona se está olhando para, para o olho adiante, <risos> ou assim? Isto deve estar direito. Olha para isto. É caralho! Deixa-me fazer. Não te rio. Está montando isto. É Deixa-me fazer. Tu estás tão cheia, estás a estragar ameaça. Não, não és para a minha tela. Assim. Ai, sai, sai. Por feio, que de... Olha para lá. Eu bato na miste. Este pincel gosto. Hum. -se mais, assim, é o meu rosto. Já os mais tem aqui. Não sei se Vai, deixa para fora! deixa me Isso é para mm. né? tá é. é. é cima, não é para baixo! É? O Quem está a fazer? Estou a sobre Eu é que faço! É uma já, já me Para! Está a fazer para Está a lindo! Parece o morcego do Batman! É, agora chama me acabar, não Não, vai chamar nada! Aqui ia é ficar aí, é ficar com esconder Agora a parte pior é né? que vai esburacar os olhos. Ah é? Quanta dá, por quê? O que é isso? Diga-se. E é. sujo? Isto? Isto é para esburacar os olhos? <risos> okay. Rima. Rima, pronto, é. Como é que Isto é igual, a mesma é? mas por aqui não aqui Ah é levantar? Sim, ah, sim. Por isto é mesmo duro. Tem claro. que ficar com todas cheias. Mesmo. Assim poderia. A minha mão também é toda, pessoal. <risos> Ai nossa, a minha mão está tremendo. Abre o olho, o rapariga! Está a mim! Está a puxar o olho? Estás assim? Tá não, ó, estás a não, tá estás está. assim. não, não, não. Abre os olhos, olha para cima. Assim. Está <risos> bom! ei parece uma princesa, sabe não? É? <risos> uma princesa feia. Bem pessoal vamos agora fazer a última coisa de todas, que é o batom. Isto é uma coisa. Temos aqui três cores para escolher. Sim. Temos vermelho Temos Rosinha e bordô Pai, é da... <risos> não sabe. É Não Eu vou utilizar o primeiro. Vamos lá fazer agora aqui então. Petão, petão, faz Não, Não vou fazer isso. Então, como é que eu faço? É só. Tá a ver? Está a ver? Está a ver? Não eu não te rias na é. É parede, senão eu não consigo é Deixa para o resto. Falta aqui que não Foi, claro, eu não é, fiz esta parte. Deixa-me. Mas não fizeste. Não, todo nós. mexer de lado e deixaste. Deixa-me acabar. Isso é para o tubo. Digam lá, deixa-me fazer, por favor, deixa-me fazer, E eles vão, eu vou perguntar matar. A sério, eu vou-te matar. que <risos> vai ver quando foste tu? Se for eu. E vais? Já acho que pareces uma do seu sete Pessoal, quero que, vos, que vocês digam quem é que parece ela. Deixa-me olhar, que está direito. Está direito. Quem é que ela parece? Digam aí nos comentários quem é que ela está a parecer agora. Contigo, com certeza, essa cara peia. É e pronto pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado do vídeo. não se esqueçam de deixar mega like, ela está muito... Pai. Ah bosta! E pronto, <risos> espero não que tenham gostado, não vai ser nada, oh, e esse vídeo oh, não oh, vai, <risos> quer dizer, vocês sim, é que vão escolher... Escolha para eu maquilhar, escolha, nos escreve comentários. Aos 150 likes vocês escolhem o desafio, ou seja, vocês vão fazer aí nos comentários escolher o desafio e maquilhar, maquilhar, maquilhar, maquilhar. eu e ela vamos decidir qual foi o melhor desafio que nós achamos. É isso, não se esqueçam também de partilhar aqui o vídeo para chegarmos... <risos> Aos é de 150 likes e subscrevam o canal, sempre pessoal? Para chegarmos aí aos 1200 shows. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Espero aí, Marcia. Tchau. Fiquem bem, pessoal, ali. Fui! <risos> o hey, que eu a fazer? Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha